A graça e a paz do Senhor povo de Deus Olha eu aqui mais uma vez, Pastor Tom Em mais um momento de reflexão, de meditação Na palavra de Deus, amém? Nessa hora queremos é, trazer aqui a reflexão Um tema muito importante Um tema importantíssimo Para todo o povo de Deus O tema rebelião rebelião. Amém? É um tema profundo, mas um tema de muita importância para o povo de Deus, para todo servo, para a serva de Deus. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema e demonstrar aqui como a rebelião ela tem sempre um início muito sutil muito sutil, e, no entanto, ela sempre acaba, ela sempre, sempre termina de uma forma devastadora, de uma forma trágica, de uma forma traumática, na vida de todo aquele que é envolvido pela rebelião, se envolve ou é envolvido pela rebelião. Então, nós queremos abordar esse assunto, porque temos vivido, sim, tempos difíceis, dias difíceis, e o povo de Deus, a Igreja do Senhor, precisa estar ligada, precisa estar alerta, precisa estar percebida. Porque se não vigiar de uma forma sutil, muitos, sem menos imaginar, se veem aí envolvidos né, no pecado de rebelião. E para abordar o assunto, nós queremos fazer a leitura aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22 e 23. Que diz assim, Porém Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a Palavra do Senhor, eis que obedecer melhor do que... eis que obedecer, eis que o obedecer, melhor do que o sacrificar e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha aí, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Tá bom? Porventura, o Senhor tanto prazer tem em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça.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 Uma rápida oração, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, abre o entendimento de cada vida, dá discernimento, conhecimento e sabedoria a cada vida que vier a ser alcançada por essa reflexão, por essa palavra. E que todo mal, que toda astúcia, que toda a sutileza do inferno caia por terra na vida do teu servo, da tua serva, na vida do teu povo, na vida da tua igreja, Deus, em nome de Jesus e para a tua glória é que eu te oro e te peço. Então somente põe tua palavra em meus lábios, para que eu não esteja aqui falando de mim, mas que teu Espírito Santo possa falar para o meu intermédio e seja tudo para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Olha aí. Nós queremos falar da forma sutil e enganadora que este mal, que este pecado, ele entra na vida, no coração, de quem não vigiar, de quem der lugar. Amém? Veja aqui... É uma passagem muito conhecida da Bíblia Sagrada, onde o profeta Samuel está aqui repreendendo, repreendendo o rei Saul. Saul, ele havia recebido uma ordem aqui no capítulo de 1 Samuel, no capítulo 15, logo nos primeiros versículos, está escrito assim. Então disse Samuel a Saúl: então Enviou-me o Senhor um giste rei sobre o seu povo, sobre Jael. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde homem até mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até aos jumentos. E Saul convocou o povo, os contou em Talaim: duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. E Saul então levantou o exército para marchar contra Amaleque, não é Essa ordem de Deus é uma ordem, assim, um tanto quanto questionada pelos os que não conhecem a Deus, não, é? não têm conhecimento da causa de Deus, nem das coisas que concernem a Deus. Mas nós sabemos aqui, de uma forma bem, bem rápida, eu quero falar, nós sabemos que esse povo, os Amalequitas, é, quando Israel estava saindo do, do Egito e marchando pelo deserto, esse povo amalequita, de uma forma covarde, traiçoeira, ousada, não temeu a Deus, que havia estendido sua mão contra o Egito e contra Faraó para libertar o seu povo. E não temendo a Deus, eles de uma forma covarde, traiçoeira, eles atacaram o povo de Israel na sua retaguarda, atacaram o povo de Israel por trás. Nós sabemos que na marcha pelo deserto, não é? Então os mais fortes, os soldados, os homens capazes, né, de, de guerrear, eles iam na frente. É muito embora que Israel não tinha soldados. Era uma nação escrava que estava sendo liberta do cativeiro. Um cativeiro de 430 anos. Israel não era um exército armado, nem preparado para guerrear. Por isso, Deus é, é, levou pelo caminho mais longo, para que o povo não visse a guerra, porque o povo não estava preparado para a guerra. Não era uma nação militar, não era uma nação de soldados. E nessa saída pelo deserto, as mulheres, as crianças, os mais velhos, os animais, é? eles ficavam para trás, eles caminhavam mais devagar, marchavam mais devagar, é, crianças de colo, entende? E o povo de Amaleque atacou Israel por trás. Amém? Por trás. E aí trazendo prejuízo aí, a essa retaguarda, mulheres, crianças, anciãos. Mas naquele momento, naquele acontecimento, Deus se irou, e na sua ira Deus fez um juramento. Deus disse: Eu juro por mim que exterminarei a memória de Amaleque da face da terra. Vou introduzir Jael na terra que eu prometi. Vou fortalecer Israel na terra que eu prometi. E quando Israel esteve, estiver estabelecido e fortalecido, eu enviarei Israel contra Amaleque. Então foi um juramento que Deus fez na sua ira. E agora chegou o momento do acerto de contas. O momento do acerto de contas chega. O momento da justiça de Deus chega. E aí Deus dá a ordem a Saul. Saul, constituído rei de Jael, se levanta, mas Saul, ele negligencia as ordens de Deus. Diz que chegando lá, para início de conversa, Saul não matou o rei Amalequita. Saul, quando viu o gado dos Amalequitas, e vendo Saul que o gado era bom, Saul resolveu poupar o gado. Né? Poupar o gado. Diz o texto assim. Versículo 7, capítulo 15. Então feriu Saul os Amalequitas, desde, desde Avilá até chegar a sul, que está de do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Gag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Veja aí, Deus, ele rejeita de imediato Saul por não obedecer às suas ordens e o Saul ele não obedece às suas ordens é interessante aqui é, é, deixa eu ler aqui para vocês o significado da palavra rebelião ato ou efeito de rebelar-se oposição à autoridade ou poder dominante revolta Desobediência a ordens ou normas de uma instituição. No ambiente político ou militar, situação em que um grupo resolve não mais acatar ordens superiores. Rebelde. Que ou quem se rebela ou rebelou? Amotinado, revoltoso. Que ou quem não se submete, não acata ordem ou disciplina, insubordinado. Nota que Saul, ele obedeceu às ordens de Deus de uma forma parcial. De uma forma parcial. Irmãos, muitas vezes, deixa eu dizer aqui, muitas vezes nós queremos fazer. O que nos convém. Muitas vezes a obediência do crente, ela é parcial, como foi a de Saul. Só obedece naquilo que lhe convém. Eita Jesus da glória. Uma obediência parcial. Não, irmãos. Ser fiel. Ser fiel. Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Obedecer. Fazer a vontade de Deus. Só quando a vontade dele lhe convém. Só quando a vontade dele te agradar. Se... A vontade dele não agradar você, você não vai fazer, você não vai cumprir. Aí algo para a meditação. Saul, ele obedeceu parcialmente. E no verso 11 Deus disse: "Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir". Deus não quer você em cima do muro, nem seguindo ele parcialmente não, ou superficialmente não. Ou você é servo, ou você não é servo. Ou você obedece, ou você não obedece. E essa é uma reflexão que temos de fazer. Diz o texto assim, olha, vamos aqui avançar. Glória. Vamos continuar aqui. Verso 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Anunciou-se Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para, para si uma coluna. Então fez, fez voltar e passou e desceu a Jigal. Veio pois Samuel a Saul e Saul lhe disse: Olha aí. Bendito seja tudo o Senhor. Executei a palavra do Senhor. Olha como Saul vai se dirigir a Samuel. Bendita seja sejas tudo o Senhor. Executei a palavra do Senhor. Aleluia. Então disse Samuel: Que Balido, pois, de ovelhas é este, nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. E disse Saul de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente." Olha o que eles fizeram, o que Saul fez. De vez de obedecer a ordem do Senhor, ele poupou o gado, as ovelhas, poupou até o rei, não matou o inimigo não, que Deus mandou destruir. E disse assim, nós vimos que era bom e resolvemos dar o holocausto. De sacrifício a Deus, irmãos, aleluia, aleluia, irmãos, não se luta, não, Deus não se deixa enganar, não. Não dá para enganar Deus, não. Não dá para passar uma conversa em Deus, não, irmãos. Não dá. Por isso que Samuel respondeu assim. E porventura Deus se agrada de sacrifício de holocausto? Mais do que se lhe obedeça. Melhor é obedecer do que sacrificar. Quando nós não obedecemos, Deus rejeita a nossa oferta, irmãos. Quando nós não somos servos, não obedecemos, não nos submetemos à vontade de Deus, nada que você faça para Ele, vai agradá-lo. Vai agradar a Ele, não. Jesus Lembra que Jesus disse assim, quando tu vier trazer tua oferta no altar, e tu se lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta de lado, vai tu primeiro se reconciliar com teu irmão. Porque senão Deus não aceita a tua oferta não. Sabe, o teu louvor está subindo, a tua adoração está subindo, porque Deus vê o coração: com que coração você está louvando a Ele, com que coração você está adorando a Ele, com que coração você está ofertando a Ele? E Saul, para justificar a sua desobediência, disse que ia dar de holocausto ao Senhor. E não sabia ele que Deus o tinha rejeitado pela sua desobediência. E envia Samuel lá e Samuel diz a ele, melhor é obedecer do que sacrificar. Aí ele diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer para Deus o que nós queremos fazer. Muitas vezes nós queremos servir a Deus. Segundo o nosso entendimento, do nosso jeito, da nossa maneira. E incorremos em grave erro, em grave erro. Devemos fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Ele recebeu, Saul recebeu uma ordem. E tudo o que ele precisava fazer era obedecer a ordem. Então veja que Samuel o confronta como, como um rebelde, como alguém que fez rebelião. Fez rebelião. Como nós lemos aqui, né? é uma pessoa que não se submete, não acata ordem ou disciplina uma pessoa insubordinado Não há desculpas para não se fazer a vontade de Deus, ou o que Deus quer que façamos. Muitos usam de muitas desculpas, de muitas coisas para justificar a sua não obediência. Aqui, Saúl, ele apresentou uma desculpa. Não, eu não fiz não, mas eu fiz isso. Não, eu não fiz isso não, mas eu vou fazer aquilo. Ei. Deus não aceita sacrifício de tolos. Deus não aceita sacrifício de tolo. Eu quero mostrar um outro texto para mostrar a você como esse pecado de rebelião, ele é sutil. Ele é sutil. Lá em Números, capítulo de número 16, Números, capítulo de número 16, tá escrito assim, olha. E Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com duzentos e cinquenta homens dos filhos de Jael, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação? do Senhor. Veja esta aqui. Veja esta aqui, amado. Toda rebelião, ela começa com um princípio dentro de uma lógica humana, dentro de um entendimento humano. Por quê? Porque a Bíblia diz que não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Porque a Bíblia nos aconselha a não andarmos segundo o nosso entendimento, mas segundo a palavra e a vontade de Deus. E não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Veja, Saul foi enganado pelos seus olhos e pelo seu coração. Vou dar de holocausto a Deus. Deus não pediu, Deus mandou ele destruir. Vou dar de oferta a Deus, achando que estava fazendo uma grande coisa, mas não estava cumprindo a ordem de Deus. Veja aqui: Corada, Tan e Abirão, eles vão se insurgir contra Moisés e contra Arão. E interessante que eles conseguem levantar com eles 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, príncipes. E se congregam contra Moisés, contrarão e lhes dizem: "Chega! Se tu és santo, toda a congregação também é. Deus que está contigo, Deus está também conosco, sobre toda a congregação. Todo mundo aqui é filho de Deus. Todo mundo aqui é filho de Israel. Por que a gente tem que fazer o que você quer? Por que tem que ser do seu jeito? Por que tem que ser da sua maneira? Se o Deus que está contigo está comigo também. Se, se você é separado, nós também somos. Olha aí. Olha aí. Olha o argumento sutil, astuto, olha o perigo, irmãos, por isso que eu dizia lá na oração e no início, acerca dos que são envolvidos. Se o camarada não vigiar, quando ele vê, ele está laçado, ele está envolvido na rebelião, está dentro da turba. Sem perceber, fazendo parte do motim, sem perceber. E veja que argumento, um argumento lógico, humano. Ô Moisés, tu é do Senhor, todo Jael é. Deus está contigo, está com todo Jael também. Tu és filho de Deus, todo mundo aqui é filho de Deus também. Por que, olha a pergunta, por que a gente tem que seguir você? Por que tem que ser como você quer? Por que temos que obedecer você? Olha aí. Aleluia. Está entendendo, crente? Você está entendendo? Na igreja, no ministério, nos grupos, nos departamentos... Tu tem Deus, eu também tenho. Tu é filho de Deus, eu também sou. Porque tem que ser como você quer. E porque tem que obedecer você? E por que não pode ser do meu jeito? Porque não pode ser como eu quero. Se eu também tenho o Espírito Santo, se Deus também é comigo. Olha aí, crente. Sabe o que aconteceu? Olha aqui. Moisés vai dar a primeira resposta aqui no verso 8. Disse Moisés a Corá, ouvi agora filhos de Levi. Porventura pouco para vós é que o Deus de Jael vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor... E está perante a congregação para ministrar-lhe. E fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio. É pouco ser escolhido, ser separado para servir a Deus. É pouco ser salvo, ser irmão em Cristo. Aí, Moisés acusa aqui eles de ainda quererem querer um sacerdócio. Quer ser o pastor? Quer ser o dirigente? Quer governar? Quer mandar? Sem nem sequer aprender a ser servo? Sem nem sequer aprender a obedecer? Sem nem sequer aprender a obedecer? Sem nem sequer aprender a, obedecer, sequer aprender a ser servo? Olha aí. Glória. Irmãos, por causa do tempo, já estamos com 30 minutos de vídeo, eu vou adiantar, e no versículo de número 23 diz assim, E falou o Senhor a Moisés dizendo Fala a toda esta congregação dizendo Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão E após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação dizendo Desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens E não toqueis nada do que é seu para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Porque Deus havia resolvido acabar com a rebelião e destruir Corá, Datã e Abirão, e todos quantos tivessem se unido a eles. Porque era pecado de rebelião era pecado de rebelião. Aleluia. Sutil. Sutil. Então vigia a crente, vigia a irmão. Jesus ele disse que quem dentre vós quisesse ser o maior, seja o servo de todos, irmãos. Bom é servir, Bom é ser servo. Está vendo eu aqui com essa responsabilidade de estar tá trazendo essas meditações? Ah, mas eu queria ser só uma ovelha de banco. Eu queria ser só um servo. Mas Deus me ensinou e me mostrou que melhor é obedecer. Melhor é obedecer. Melhor é aceitar a vontade do Senhor. Até porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável, irmãos. Quando nós achamos que do nosso jeito, como nós queremos, será melhor, nós incorremos em grave erro. Precisamos confiar em Deus e fazer a sua vontade. Sendo servos um dos outros irmãos, cooperando, cooperando, ajudando. Amém? Se você não puder ajudar, não se oponha. Não ponha dificuldade. Não, não fique porfiando, não fique é, disputando, não fique contendendo. Não fique contendendo dentro da igreja. Porque o que Samuel disse aqui, em, em Samuel capítulo 15: ele diz assim, ó: porque o porfiar é como iniquidade e idolatria. É como idolatria, irmãos. É como culto, tem tradução que diz culto, a ídolos do lar. Vê o pecado de rebelião. É como o pecado de feitiçaria e como a idolatria. E como o pecado de idolatria, pecado de quem adora ídolos. Se a gente for para o profundo... For para o profundo aí, dessa palavra do versículo 23, a pessoa está servindo a demônios. O, o, o, o rebelde, o que comete pecado de rebelião, ele está servindo, sendo instrumento na mão de demônios. Quem é que semeia contenda? O que é o diabo, senão o semeador de contenda? Aquele que bota um contra o outro. O que é Satanás, se não aquele que faz oposição à vontade de Deus e a tudo que Deus quer? As autoridades, Moisés, eram autoridade constituída por Deus. As autoridades constituídas por Deus, irmãos, devem ser honradas. Devemos nos submeter e servir como se ao próprio Deus estivéssemos servindo. Não podemos resistir às autoridades. Amém? Não, quem ele está fazendo errado, ore por ele. Deus colocou ele lá, rapaz. Se Deus quisesse você, Deus colocava você. Mas Deus colocou ele lá. Se Deus tiver negócio na sua vida, no tempo, Deus te exalta e coloca você lá. Mas enquanto outro estiver lá, alguém estiver lá, ajude, ore. Apoie. Entende? Não caia no laço do inimigo de rebelar-se, de se opor-se, de negligenciar-se. Sabe? Olha aí o exemplo de Corá, Datã e Abirão. A terra se abriu, eles foram, eles foram engolidos vivos. A ira de Deus veio sobre eles. Mas isso aqui é para você servir na base do medo? É a base do chicote? Não. Deus também não quer você servindo obrigado. Nem na base do medo, nem na base do chicote, não. Mas você precisa aprender e conhecer a vontade de Deus, o que é que Deus quer da sua vida. Como Deus quer que você sirva, seja servo e ajude o teu pastor, o teu dirigente, a obra que Deus lhe tem dado. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Tá bom?